Fala pessoal, vamos dar uma olhada rápida aqui no Bitcoin, que segurou a região dos 37 mil dólares. Eu comentei para vocês que seria um suporte muito importante para o Bitcoin segurar. A gente fez então aqui um pump de praticamente aqui, galera, ó, foi 14% aqui para tá? o Bitcoin. O é Bitcoin que continua aqui dentro desse padrão, desse triângulo, tá? que é um padrão aqui um pouquinho... Perigoso, tá galera? Isso aqui é um padrão de continuação aqui dessa baixa, né? E o Bitcoin tá nesse momento aqui, exatamente nesse momento, numa região importantíssima aqui de resistência, tá galera? Eu vou comentar para vocês aqui no vídeo de hoje. Vamos olhar também aqui a SP500 e o índice dólar, o que a gente pode esperar aqui agora, Tá? É algo interessante que eu quero mostrar para vocês também a manipulação do mercado futuro aqui tá aqui que a gente pode esperar para as próximas horas aqui para o Bitcoin a gente teve bastante liquidação aqui de shorts nesses né? últimos dois topinhos que a gente fez para o Bitcoin vou comentar para vocês também sobre isso onde estão as horas posicionadas e onde tem mais liquidez aqui para o Bitcoin no curto prazo galera então bora lá para o vídeo de hoje Então, galera, vou fazer um update rápido aqui para vocês sobre o Bitcoin, tá? Desculpa por não ter feito o vídeo ontem, realmente não consegui, alguns probleminhas técnicos aqui. Tá, mas deixa aquele like para apoiar aí, não se esqueça, bem importante também aqui abaixo. E comente aí se você tiver qualquer dúvida aí também. Ou se quiser alguma análise de altcoin, eu posso também tentar amanhã fazer, tá? Se tiver mais tempo, tá, galera? Então, vou fazer um update rápido para vocês. O Bitcoin segurou nessa região dos 37 mil dólares. Essa aqui foi a melhor entrada para a gente poder fazer aqui, tá, galera? Porque é uma região importantíssima de suporte. vem vim comentando para vocês nos últimos vídeos aí, né? E a gente viu que tinha ordem, bastante ordem aqui para o Bitcoin nessa região, ó. Voltando aqui na né, região 67, muita ordem que eu comentei para vocês, inclusive no último vídeo, que é essa região que a gente tem que segurar e o Bitcoin segurou, né? E a gente fez um pump de 14%, tá, galera? Inclusive nessa região que a gente tem bastante liquidação aí, né? De longs e o Bitcoin pegou aqui uma liquidez aí para poder, né? Dar esse impulso aqui agora, né? Uh, então, galera, aqui no curto prazo, o que a gente tem que ficar de olho aqui agora, né? quer dizer, no médio prazo, diria, aqui para semana, é a região dos 38 mil dólares, a gente tem que ficar atento aí, tá, galera? Então, a região dos 38 aqui, é importantíssima a gente não fechar o diário que é abaixo dos 38. Se a gente fechar o diário abaixo dos 38, galera, a coisa pode ficar bem complicada, tá? E essa região que o Bitcoin está aqui é uma região chave, ó, porque a gente está aqui numa região importantíssima de Fibonacci, ó a gente puxar aqui então esses níveis ciburáticos que eu sempre mostro nos meus vídeos para vocês, ó desse topo aqui, o fundo, a gente pode ver que está aqui na região de 618, tá galera? O Bitcoin está tentando segurar aqui nessa região, se a gente não conseguiu segurar aqui, a coisa pode ficar complicada, a gente fazer um fundo mais baixo aqui, perdendo essa região aqui dos 38 mil dólares, tá? que eu não quero ver isso acontecendo de jeito nenhum, senão a coisa pode ficar bem complicada aí para o Bitcoin. É, no curto prazo, tá? Puxando o gráfico de uma hora que a gente pode ver que a gente entrou aqui entrou um volume, né? Nessa nesse rompimento aqui um volume interessante. Aí tinha essas divergências aqui bullish que eu comentei para vocês também no último vídeo, tá, galera? Então a gente teve um, um bom aqui um bom pump aqui para o Bitcoin nessa região, tá? Então para gente se posicionar aqui agora, vamos dar uma olhada que a gente pode fazer, tá, galera? É, antes que eu mostrar para vocês 15 minutos aqui, ó, a gente tem nesse momento aqui em 15 minutos, a gente tem uma divergência uh, bearish, tá? Então fiquem atentos nisso aqui agora. Então a gente tem topos ascendentes aqui, ó, com um esses topos descendentes aqui no RSI, tá? Então a gente pode começar ver correção para o Bitcoin a partir logo muito em breve aqui tá inclusive testar essa região aqui acima dos 42.500 depois ter correção para o Bitcoin então fiquem fiquem atentos aqui agora tá galera eu acho que seria importante a gente acompanhar aqui agora né, obviamente essa essa linha de tendência que o Bitcoin tá fazendo aqui agora tá a gente perdendo essa região aqui a gente pode começar a ver né eu até diria se eu até diria se esse, esse candle aqui ó esse candle aqui na região dos 41.700 a gente poderia começar a ver né, realmente correção para o Bitcoin aqui tá e a gente vai ficar de olho aonde aqui né regiões de Fibonacci, tá, galera? Então, voltando pro gráfico de... Pode ser o gráfico de uma hora aqui, ó. Eu vou ficar de olho nessas regiões Fibonacci aqui, desse fundo que a gente fez, tá? Até aqui esse topo que a gente vai formar ainda, né? Tá formando. Então, pra mim, a região aqui dos 40 mil dólares, galera, aqui, a região de 50% aqui de Fibonacci, né? Tração. É uma região que eu tô mais de olho aqui, inclusive, é onde tem, a gente tem mais ordens aqui pro Bitcoin no curto prazo, tá? Então, fiquem de olho aí, tá? No Light, vocês podem ver aqui, a gente tem mais ordens aqui nessa região. É, tá interessante aqui para o Bitcoin uh, de a gente tentar se posicionar aqui caso né os indicadores de sentimento não piorem muito tá galera então a gente tem que ver isso aqui no curto prazo também como é que vai ficar né? se a gente começar a ver o open interest aqui caindo, o open interest subindo com o long short subindo também, a coisa pode ficar complicada a gente realmente perder a região do 68, tá? Então, vou atualizar vocês aí, fiquem atentos aí, tá? Se inscrevam e também ativem as notificações de vocês, tá? E quem não tá no, no canal de alertas do meu Telegram ali, participe também, porque às vezes o YouTube não consegue entregar o conteúdo pra vocês, mas se vocês tiverem no canal de alertas do Telegram, vocês são avisados aí, sempre que tiver vídeo novo no canal aí, tá bom? Então, todos os links aí também eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo, tá galera? Então, é, para o Bitcoin é isso, tá? A gente vai ter que olhar as regiões, de, de, regiões aqui de retração aqui agora, tá, galera? E essa região de Fibonacci é importantíssima a gente acompanhar, porque se a gente não conseguir ficar aqui agora acima dessa região dos 42.300, eu diria, tá? A gente podia até esses topos aqui, não conseguir romper esses topos e fazer um suporte nele, a gente pode ficar realmente pode ficar complicado para o Bitcoin aqui, a gente começar nessa correção aqui. Dependendo dos indicadores de sentimento, a gente pode ver aqui uma, uma catástrofe para o Bitcoin também, tá? É, vamos olhar aqui, então, galera, uh, rapidamente aqui como é que está o indicador de sentimento. Né? A gente viu que o Open entra subindo com o Longshore caindo caindo, tá? então, dando uma... gerando liquidez aqui para o Bitcoin, né? gasolina para o Bitcoin voltar a subir. tá Mas o motivo principal que é esse pump aqui, eu comentei para vocês na última análise que a gente tinha mais liquidez aqui acima para o Bitcoin. Tá? Então, o que, que significa, significa isso, tá galera? então um pessoal me perguntou, André, o que, que, que é essa liquidez acima que você está falando aí? O pessoal que que quando o preço foi caindo aqui, foi shortando o Bitcoin, pessoal. Eles deixam suas ordens abertas ali, esperando o Bitcoin lá buscar né, 30 mil dólares, enfim... Né? Quando a gente tem as liquidez acima, quando, quando o pessoal shorta, eles geram liquidez acima. Ou seja, se o preço for subir né, a, acima do, do stop deles, ou então pontos de liquidação, né, o mercado as né, instituições, as corretoras botam, né, acabam liquidando essa galera aí, né, botando dinheiro no bolso deles, tá, galera. Basicamente, como funciona aí o mercado. Então, o Bitcoin subiu aqui para pegar a liquidez, na minha opinião, tá? e agora nesse momento. Está gerando liquidez aqui abaixo também, tá? Então a gente tem mais liquidez aqui abaixo no curto prazo, é importante a gente ficar atento. Não me surpreenderia a gente ter aqui uma correção, pelo menos para níveis de Fibonacci, aqui agora, para a região dos 40 mil dólares, que é onde estou de olho, tá? Galera, o que vai acontecer também? Quando a gente buscar, quando a gente buscar, se a gente buscar essa região dos 40, tá? Que não é garantido, mas se a gente buscar essa região dos 40, inclusive a gente pode ver que tem a, a, também a ordens aqui ó, sendo posicionadas. né? a gente vai ver se o long short ratio vai continuar aqui melhorando ou piorando, né, junto com o open interest, tá, galera, porque se aqui continuar assim do jeito que tá, seria muito bom, tá? O open interest subindo com o long short ratio caindo seria fantástico, né? Então, o Bitcoin deu duas oportunidades pra gente vender o que a gente comprou, né, lá embaixo, né, galera, esses dois níveis aqui, ó. O a gente teve boas boas liquidações aqui pro Bitcoin. Deixa eu puxar aqui também. Uh, aqui essa, uh, as liquidações a gente liquidou aqui legal nesses dois topos para o Bitcoin aqui liquidou, liquidou shorts né então comprovando que tem bastante liquidação aí, a, acima aí tinha bastante liquidação acima para o Bitcoin tá galera então aqui agora no curto prazo vou aguardar aqui para a gente vai conseguir manter uh, testar essa região dos 40 mil dólares Tá? e ver como vai ser aqui a, a, o indicador de sentimento. Eu atualizo vocês aí tá? com um vídeo rápido ou então ne, no, no, também no grupo do Telegram. Tá? Participe no grupo aí e no canal de alertas para vocês não ficarem de fora dos updates que eu tenho para vocês. tá Então essa é a região dos 40 mil dólares que eu estou de olho aqui agora, tá honestamente falando com vocês. Esse pump aqui foi bem rápido aqui, pessoal. Tá? Não consegui pegar né, um pump do jeito que eu gostaria aqui. tá Acabei uh, assim, fazendo pouca, pouca, muito pouca exposição aqui para o Bitcoin. Né? E agora aqui estou de olho nessa região dos 40 mil dólares para ver como vai ser quando a gente chegar aqui. Tá? Se a gente chegar, eu vou atualizar vocês aí na medida do possível, tá bom? Nesse momento aqui, pessoal, a gente tem aqui então liquidez uh, mais abaixo, né, como eu para vocês. Então, faria sentido a gente fazer essa retração. Estou tá? de olho aqui agora né, para o Bitcoin. A gente também aqui puxando o, o perfil do Open Interest, que a gente pode ver que essa região que a gente está... É uma região que também tem muito interesse aí também, tá? Então, tem muita... É... Poderia também entrar aqui o pessoal começar também a shortar a Bitcoin nessa região, né, galera? É... Também pode ser uma região interessante de abertura de ordens, tá? Então, a gente tem que ficar atento aqui agora. O que vai depender para gente que agora se a gente vai voltar a subir é isso, tá, galera? Se o mercado vai continuar aqui... Shortando com o Pentry subindo, né? a gente vai dar mais gasolina, botar mais liquidez acima, o Bitcoin vai pegando, tá? Então, isso é importante a gente ficar atento aqui agora. Vamos puxar rapidamente aqui só o gráfico de 4 horas para o que está acontecendo. Tá? Lembrando que a gente tem uma, essa linha também aqui que pode virar uma resistência, né? então o Bitcoin poderia fazer esse pump aqui mais acima, tá, galera? E testar essa linha depois a partir daqui voltar a cair, tá? Então é importante a gente acompanhar aqui, para mim, a região dos 41.700 dólares. Vai mostrar para a gente que a gente começou uma correção aí para o Bitcoin, tá? E a partir dali a gente vai verificar a região de Subonacci, conforme eu comentei para vocês, tá bom? Uh, basicamente é isso que eu tenho para vocês aqui no Bitcoin, tá galera? Não tem muita novidade, né? Então uh, esse pump foi, foi uh, bacana aqui, mas não me surpreendeu muito não, porque conforme eu comentei para vocês, a liquidez estava acima aí, é para o Bitcoin e essas regiões aqui é interessante se posicionar. Eu não posicionei tanto quanto eu gostaria, galera, porque a questão da, da SP500, né? Que a gente perdeu essa região de 42 mil dólares aqui, ó. Desculpa, 4.200 pontos. aqui então, é uma região importante que a gente está abaixo aqui agora para a SP500, tá, galera? Então, vamos ver, né? Vai que a SP500 aqui forma de novo aqui, forma um fundo duplo aqui nessa região, ó, tá? Seria interessante, tá? Se formar um fundo duplo aqui, seria muito bom para a SP500. Então, se a gente voltar aqui e ficar acima dessa linha aqui que eu desenhei essa linha de suporte, ó, então, até ver que linha aqui é essa. Deixa eu puxar aqui. Até a gente pode vir puxar também até uma Fibonacci aqui, ó, desse topo, né? fundo aqui a gente pode ver o seguinte ó essa região começar a ficar acima dessa região que de 4.300 pontos seria muito bom para SP500 tá galera a ah, o índice do dólar aqui que tá interessante é porque a gente teve uma divergência aqui também ó, a gente pode puxar aqui o gráfico de, de quatro horas por exemplo a gente tem aqui ó o índice dólar fazendo topos ascendentes com a RSI fazendo topos descendentes tá galera então gerando aqui né uma divergência bearish aqui, essas divergências aqui para o mercado, para o índice dólar também, para SP500 funciona muito bem, tá bom? Então, para mim, que o dólar vai dar uma corrigida, deu uma esticada forte aqui o índice dólar, dá uma corrigida e SP500 tem chance aqui de fazer um pump, tá bom? Isso aqui é interessante para ver como acompanhar aqui, para mim SP500 tem um potencial grande aqui agora no curto prazo de dar uma é retestar pelo menos essas regiões aqui, tá? Regiões aqui que eu comentei pra vocês, a região dos 4.300 pontos aqui, tá bom? Vamos ver como vai ser, né? Mas, obviamente, a gente tá no cenário aqui um pouco uh, um pouco aí complicado, tá, galera? De difícil de... de de prever o que vai acontecer, porque qualquer notícia pode sair aí e estragar toda a análise que a gente está fazendo aqui, tá? Então, tenham cautela aí na exposição de vocês, tá? Muita responsabilidade não sair entrando aí com tudo né, que vocês têm, tá? E na minha opinião, tem que fazer aí sempre... Uh alvos curtos para o bitcoin aqui agora no curto prazo, tá bom, galera? Então, basicamente o que tem para vocês é isso, tá? Não quero enrolar muito aqui no vídeo não. Tá, amanhã eu faço uma análise mais completa para vocês aí, galera. Tô bem cansado aqui, uma correria enorme. Tá, mas amanhã eu vou estar com mais tempo aqui e mais cansado, com certeza. A gente pode inclusive fazer uma live juntos aí. Então, comente aqui abaixo se você quiser alguma análise de alguma Bitcoin. E a gente, eu trago para vocês aí, né? tento responder as perguntas de, você, de vocês aí na live de amanhã. Tá bom, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. A gente se vê aí amanhã, então. Um abraço, galera.